Olá, amados, hoje há cinco atitudes para você vencer a ansiedade. Semana passada nós gravamos ah, efeitos da ansiedade, e agora por uma questão até de honestidade, nós estamos apresentando através de muitos pedidos, eles perguntam como faço para vencer a ansiedade, então você vai ter hoje cinco atitudes, mas isso depende de você, tem coisas que nós dependemos de Deus, tem outras que dependemos de nós fazermos. Está em Filipenses 4, 6, então é Bíblia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você que nos assiste, às vezes você é ateu, você pode dizer, mas eu não, não creio na Bíblia, não tem problema. Se você é ateu, você tem muita fé, porque você vê as maravilhas da natureza, o céu, a luz, as estrelas, as águas, os peixes, os mares, as flores, e você tem fé que Deus não existe, a sua fé é maior do que a minha. Então eu te convido como amigo para você participar, independente da sua religião, eu queria que você prestasse atenção, porque a ansiedade tem sido a, a causa maior de todos os fracassos das pessoas. Então a, a primeira o a primeira atitude, uma atitude que você tome de, de ter diariamente 30 minutos com Deus. Eu acho que o Criador dentre todas as suas prioridades, das suas 24 horas no dia, merece que você tenha 30 minutos. Esses 30 minutos pode ser dividido em leitura da palavra e oração. Não é repetição, não, não é reza. Você vai ter que orar, conversar com Deus. Quando você cria um hábito, depois o hábito te cria. Então, se você fizer isso 21 dias... É muito provável que, pelos estudos, você nunca mais deixe de fazer. Então, você tendo 30 minutos do seu dia, qualquer que seja a hora, de preferência à noite, antes de dormir, você já começou a ser um vencedor e começou a vencer a ansiedade. Você crê nisso? Segundo, você é, tem que cuidar do corpo. O nosso corpo, com o tempo, eu mantenho a vitalidade, mas eu faço alongamento todos os dias. Alongamento diário, porque o nosso corpo precisa se alimentar também. Esse alongamento. E, e você ter pelo menos 40 minutos, pelo menos três vezes por semana, você vai sentir outra pessoa, você vai estar dando um equilíbrio entre a sua alma e o seu corpo. Terceiro, importante, jogue o lixo no lixo. Todo pensamento que te destrói, te deixa triste, jogue fora. O mal de ontem não mais existe. Novas são todas as manhãs. Então quando você enfrenta você mesmo, e você pega aquele pensamento que é de tristeza, e você fala, eu vou jogar no lixo, eu não quero mais pensar em você, é uma luta que você vai se enfrentar. E as suas palavras, a partir de hoje, nesse terceiro, nessa terceira atitude, você há de ter palavras que edificam. Nunca abra a boca para falar uma palavra triste, não fale em enfermidade, não fale em tristeza, não fale nada que não edifique, não fale da vida dos outros, só fale aquilo que edifica. E você então já começou a ser vencedor com três atitudes. A quarta atitude, a alimentação. A maioria das pessoas eles não se preocupam com a alimentação. E a alimentação é algo, algo que nos dá, também uma saúde, até para dormir melhor. Por exemplo, doce, todos sabem que é droga. Claro que você dentro do equilíbrio, você comer no mínimo possível, não tem problema, depende da sua estrutura física. Mas você aproveita então essa atitude e você vai ficar mais elegante, mais saudável. essa A quarta, a quinta atitude, esta aqui é muito séria. Você tem que aprender a perdoar, seja quem for, você precisa ter essa força do perdão, você não pode carregar uma raiz de amargura com você, porque quando nós alimentamos uma raiz de amargura, sabe o que acontece? Os demônios se alimentam dessa amargura que você tem, e ali então você fica ansioso, porque o inimigo ele age por legalidade, o inimigo ele não tem outra forma de atuar, aonde ele encontra brecha. Então você pode, a partir de hoje, perdoar, seja quem for, seja a pessoa que te fez o maior mal da vida, passe a orar por ele. Então se você tomar essa essa direção você vai se livrar de toda a ansiedade. Então, resumindo aqui o que nós colocamos, a primeira é os seus 30 minutos com Deus, a segunda é o seu alongamento e caminhada pelo menos três vezes por semana, 40 dias, o terceiro é jogar o lixo no lixo de pensamentos e palavras, o quarto é alimentação e o quinto é perdoar. Você não pode carregar nenhuma raiz de amargura. Ser feliz é viver da presença de Deus. Ser feliz... É, é, o sucesso é ser feliz. Você precisa aprender isso. Você ser feliz é você é, procurar o, o melhor dos outros e entregar o melhor de si. Anote essas cinco, essas cinco atitudes. E Deus vai operar na sua vida. Leia Filipenses 4:6. Veja que nós estamos falando com a Bíblia na, na, na mão. A palavra de Deus, que é muito maior do que nós. E Deus vai abençoar a sua vida. Nós oramos agora para que você receba uma nova unção. Uma vida nova. E que você seja curado de tudo. Todo, seja curado de todos os males, que você não alimente nenhuma raiz de amargura. E o Senhor, o Deus da paz, e muito em breve, vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus abençoe. Até uma próxima. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e a sua vida nova, sem ansiedade.